Opa! Eu sou o Nicolas e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Vocês sabiam que através do seu celular é possível ter assistência técnica gratuita e de qualidade? Pois é! Isso é graças ao nosso aplicativo, o Manege Chat. Nesse vídeo de hoje, nós vamos te ensinar uma função exclusiva dele. A função de você poder contactar o seu técnico da Manege Bem, a pessoa responsável que vai te orientar te indicar um conteúdo ou até mesmo te prestar assistência técnica rural. Nesse vídeo nós vamos te ensinar a como comunicar com ele pelo chat. Além disso, vamos ensinar como que envia fotos, até mesmo áudios e vídeos para o seu técnico do Manage bem. Ficou curioso? Então vem que a gente ensina! Na tela inicial, amigo agricultor, no canto superior direito, nós temos esse círculo vermelho com o número dentro. Essa aqui é a sua principal fonte de conversas com o seu técnico da Manage bem. Você pode estar clicando aqui, vai ter as conversas do grupo geral. Ao clicar no grupo geral, no caso aqui é o grupo geral do Lupo, você tem acesso a todas as conversas pelo técnico e todos os produtores do, do grupo geral, para voltar, clique nessa seta verde. E temos também a conversa com o nosso técnico. Note que essa conversa está com o um círculo vermelho e com a data em vermelho. Significa que ela não foi lida. Você pode ter acesso também a essas conversas através das suas notificações. Arrastando aqui para baixo, aparecerá no seu celular a hora e a mensagem enviada. Você pode clicar e será levado para a mensagem no seu chat. Nós temos todas as mensagens enviadas pelo nosso técnico. Ele indicando a mistura com a manipueira. Então lembre-se. Você pode ir aqui em cima pelas notificações no seu celular. Ou você pode ir clicando no símbolo vermelho. Para enviar uma mensagem para o seu técnico. Você vem no chat com o seu técnico. Nesse espaço em branco aqui. Você clica e digita a mensagem. E envia nesse botão verde com branco. Você também pode enviar uma foto através dessa câmera. Ou uma imagem do seu celular. Uma foto já tirada através desse simples, desse clipe de papel. Ao clicar nessa câmera. Você também pode estar enviando uma foto para o seu técnico. Aperte em OK, aqui em cima, e envia a foto para o seu técnico. Clicando nesse microfone, você também pode estar tá gravando áudio e também enviando para o seu técnico. Você viu só, amigo agricultor, como é fácil entrar em contato através do seu celular, com o seu técnico da ManegeBem? Agora não tem tempo ruim. Pintou aquela dúvida? Entre em contato imediatamente com ele, que ele vai responder essa dúvida para você. Continue acompanhando nossos vídeos, que nós vamos te ensinar outras funções também do aplicativo, o ManegeChat. Até a próxima!